Oi, eu sou o E se existe um artista que está sendo muito falada hoje, é a Pablo Vitar E falam de Pablo porque gostam de sua música, de sua arte, mas muito também porque não a entendem. Mas Pablo é homem ou mulher? Por que chamam de ela se é um homem vestido de mulher? Se quer ser tratado no feminino, por que não escolhe o um nome feminino ao invés de Pablo? Isso foram todas perguntas que eu já ouvi várias vezes e eu estou aqui para sanar todas essas dúvidas para você que não entende e não sabe como tratar Pablo Vitar. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar um like no vídeo e de se inscrever caso não seja inscrito. Ao ouvir sobre Pablo Vittar, você certamente vai acabar encontrando pessoas falando que ela é trans. Mas isso não é bem o caso. Eu sou drag, Leo, eu sou trans. Pablo é um homem cisgênero. Cisgênero significa que ele se identifica com o gênero ao qual foi designado ao nascer. Então, Pablo é um homem, não é uma mulher. E não é trans. Essa é a identidade de gênero de Pablo. Eu sou um menino, faço drag. So gay. Com isso, a gente já respondeu uma pergunta. Mas aí vamos falar de uma coisa que ele é e que não tem nada a ver com sua identidade de gênero. <risos> que é drag. Eu amo ser menino, amo meu corpo, não mudaria. Sou um menino que faz drag, amo essa arte. Pablo é drag, e drag é uma performance artística. Tem seu início desde tempos antigos, onde homens faziam papéis femininos em teatros, como é nos casos das peças de Shakespeare. Uma das explicações mais conhecidas sobre a origem da palavra é de que a palavra drag vinha do verbo arrastar. To drag, e que se referia aos vestidos longos que eles usavam nas peças que arrastavam pelo chão. Mas hoje, drag tem a ver com criar um personagem que pode ser um alter ego ou não, mas que desafia padrões de gênero. Qualquer um pode fazer drag, seja homem, mulher, cis ou trans. Drag Kings são os personagens masculinos, enquanto drag queens são as personagens femininas. E é aí que encontramos Pablo Vittar. Sou feliz, sou drag, sou bonita, bebê. Pablo Vittar é uma drag queen brasileira. E a personagem de Pablo é feminina. Por isso que se atrata no feminino. Enquanto estiver falando de Pablo, enquanto a artista é a Pablo Vittar, a cantora, a drag. E quando a gente tá montada, a gente, a gente quer que as pessoas tratem a gente no feminino, até porque a gente não passa duas horas na frente de um espelho se montando assim belíssima pra você chegar e me chamar de ir. Já se você falar sobre Pablo, fora de drag, enquanto a pessoa Pablo Vittar, que se usa o masculino. Apesar disso, na cultura drag, ainda assim é comum você se referir a artistas drags, mesmo fora de drag, no feminino. É simplesmente uma coisa que é costumeira, que acontece e que é aceito dentro da cultura. Então acho que agora já respondemos a segunda pergunta. Mas uma coisa que ainda fica na cabeça das pessoas é, por que Pablo usa o nome Pablo para a personagem feminina? Pablo é o nome dele? A resposta é sim, Pablo é o nome dele. Na verdade é Pablo Rodrigues da Silva, mas na criação do seu nome artístico enquanto drag, ele preferiu usar o seu próprio nome. O que é uma coisa que também é comum no mundo drag. Uma das drags mais famosas e relevantes no mundo hoje, que é a RuPaul, utiliza o seu próprio nome como nome drag. Se RuPaul pode fazer isso, por que não Pablo Vittar? E não. Usar um nome tido como masculino em sua personagem feminina não mata a ideia da drag. Tendo em vista o que eu disse sobre drag ser uma expressão artística que contesta gênero e estereótipos. Bem, todas as perguntas foram respondidas. Vamos rever o que aprendemos hoje. <risos> Nossa, eu tô muito tendo curso 2000 agora. Pablo é um homem gay que faz drag. Por ser drag, utiliza-se pronomes femininos para se referir enquanto a artista, a personagem, a drag, a cantora. Às vezes parece difícil, mas no final é mais fácil do que parece. Eu sou o e se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever e de ver mais vídeos porque eu tenho mais vídeos sobre temas relacionados. E me siga nas redes sociais, onde eu sou @apenascup arroba em todas elas. Sou bem ativo no Instagram e estou me esforçando para fazer um feed mega bonitinho, mas também estou no Twitter e no Facebook